Na moral, sua mente tá presa É Slip lockdown. Lockdown, lockdown, Lock Down Slip Lock Down Mas Slip Lock legítima, Melhora o gramatical Esse cara é fraco, rimando no instrumental j sempre foi clone, nunca foi original Eu, eu, eu nunca fui original Pega esse co... Ah, como assim eu vou chegando eu vi sua parte Ah, você tá ligado, mandando improvisado Você é Declode, eu sou Chicago Boo. Esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixando nos comentários top 5 o top 10 e me que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nós então bora lá continuar assistindo o vídeo. Trapando, porra, mas isso é meu sonho, eu vou recuperar. Olha aqui, não olha para baixo, porra. Não vou te matar. Você me chamou de cadela. Curim e Céu vacil. Pitbull de canivete e as de fuzil. Você... Entende? Cala sua boca, quebra vez se você não é sagaz. Eu vou matar o girassol e o sol que não gira mais. Calma que eu vou guardar no meu bolso. Porra, aí eu vim suído e vou te mandar lá no poço. Ah, se mandar de mano, eu te mato. Eu te trataria e sou sincero. Ninguém quitaria, o CNV é um mil. Só que conteúdo, o CNV é nível zero. bebê.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 O Cristo renasce, todo dia quando eu rimo Garanto que vocês dois correm Cê tá incomodado com o sol? Pode ir paliado. isso é complexo caro que voa perto demais do sol E saiu foi queimado Preto é flor que se cheira e sim Cê entende como eu faço parceiro Pode parar aqui na levada Eu me incomodo, me incomodo com o sol Ele me incomoda quando eu vendo o camarão na baixada Eu Entendi tudo o que você falou Se a questão é hip hop eu mostro amor Pelo drink é flor que se cheira Só que na minha quebrada o moleque não cheira a flor Os moleque não tão com flor na mão Os moleque não fazem improvisação E é por isso que eu falo de salvação arrancar o girassol, eu fiz isso por você e joguei no teu caixão oh! Ai, meu Não do pene na minha frente o não do teme quando eu faço a rima nesse ppm você teme, avisa pro menor que a rua é a que no lugar especiais, pra pessoas especiais Bem-vindo, faço de improviso, não interessa Vira um prodígio, tá matando um pródigo E acabando com as festas Na verdade não, eu vou dizer que eu tenho um súdito, Nem prodígio, nem pródigo Eu sou filho único, me pense igual tapete E eu sou MC, eu sou a poeira de tapete. É Minha favela, é sério, e deixa ele perceber. O Domes falou que ele abortou. Se ele soubesse que hoje ele ia perder pro Japan e tomava a pílula do dia anterior. Eu sou do braille, toma meu dedo do meio é. Eu sou do agora separa para Ele balança o rosto, eu faço o poço Mano, eu boto uns pontos na cara Não adianta cê balança o rosto Você tá ligado, meu mano, que pra é o meu gosto É por isso que eu fazer isso na hora isso da hora eu posso fazer isso de agosto até agora Ei é. Faz caricatura, meu mano, que você ganha ponto Escorro, tu não Tá duvidando há muito tempo Com certeza sai o dedo do meio Dedo do meio não é argumento Quando você a minha levanta E eu faço o meu improvisado Agora tomando os teus dedos meio Depois ele para e é no cu do prado ligado que você toma picoco Tá ligado, é igual Hancock Sabe a minha rima rara Me chama de novo, cara Vai para a cara, muda de cara <risos> Eu vou é você é e é pra favela. Esse dedo eu vou botar na sua boca pra ver se ela. Você é um rio, eu vendo do gueto. Você é um otariê, porque eu respeito o plano minuto. Não, porque eu faço a rima e não a é brincadeira. O Speed ficou em 2016, juntos com sua tua carreira. E cadê a sua? O Kant, não me contaria é. Por isso eu vou para O para para para para para para para para para para para para para para para para Sabe eu para para para para Eu para para para para para para de vocês vou fazer elevada, e para para para O a para para para para para para para para para para para não é MC. Antiga fez o nome que chegou agora Tá suave pai Você ficou no base. Se quer conhecer o nome do prato, Foi e quem aí? te bateu nessa primeira fase não. não bateu Tem a trajetória é, é que você acha que eu não pode, é o Lofote É que definir uma história Mas é que ele falou que o chamu não tem carreira Vai se fuder Até ontem eu não tinha carreira Hoje eu faço ali em cima de você Oi. Então, agora eu se me leva a sério Será que vão ter grana pra pagar seu cemitério? Acho que sim, mas mano, só se situação precária Talvez você tenha um estilo até dono de funerária Mas tá de boa, porque hoje eu preguei o ingresso Você nem vai morrer, tá vivo pra assistir o meu sucesso Jogaram com o Bep, porque é sua zona de conforto serão me atacou nada, parece que o Léo tá morto Ele falou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 Você se no peito, eu falei sou é real favela. Então faz o seguinte, luta contra o sistema, ensina a Olivia a dar um rolê em Diadema. Vem vem oh, oh, oh, oh